Olá pessoal, neste momento eu quero mostrar para vocês, para quem não conhece, algo divino, maravilhoso, a natureza. A gente está viajando e chegamos aqui na Serra do Rio do Rastro, no município de Bom Jardim da Serra, aqui em Santa Catarina. Então, olha só que loucura que é isso aqui, se você não conhece, você passar um dia por aqui. Eu não me lembro quantos metros de altura é do mar, mas é uma manhã que encanta a nossa alma, encanta os nossos olhos. E nós vamos passar por toda essa beleza da natureza daqui a um pouco. Vamos descer a serra. Aquele traçado que você vê ali embaixo é onde nós vamos passar daqui a um pouco. É a natureza nos proporcionando essa maravilha para os nossos olhos. É de oxigenar a mente, né? É fazer brilhar os olhos e a alma também. Algo simplesmente divino. Numa manhã, bela. Maravilhosa, numa manhã perfeita para a nossa alma. Então, a natureza nos presenteando nessa viagem de férias aqui na Serra do Rio do Rastro, porque a vida é maravilhosa, a vida é encantadora e a natureza nos comunga com isso. Grande abraço.